Um pastor dos Estados Unidos fez um discurso de ódio durante um evento evangélico que aconteceu no pavilhão do Parque da Cidade durante este feriado de carnaval. O deputado distrital Fábio Félix decidiu acionar o Ministério Público né? aqui do DF e vai pedir que seja feita uma investigação sobre a fala desse pastor. Além do Ministério Público, ele também vai pedir uma investigação da Polícia Civil por causa dessas falas. Ele que é um deputado aí atuante na defesa dos direitos do grupo né, do eh, LGBTQIA mais, ele defende os direitos aí desse público, ele disse que vai se impedir uma investigação, porque ele disse que isso não é um ato religioso. Na verdade, foi um ato criminoso cometido pelo pastor estadunidense. Vamos ouvir então o que o deputado Fábio Félix disse. Como pessoa pública, ativista LGBT, eu fico entristecido com o conteúdo desse vídeo. É assustador, não só o conteúdo, mas o método de pregação dessa liderança religiosa estrangeira. Isso não é liberdade religiosa ou liberdade de expressão. Isso é crime de ódio. Nós estamos falando de um dos países que mais mata LGBTs do mundo. E nós vamos representar tanto no Ministério Público do Distrito Federal, quanto na delegacia especializada para que investiguem crime, nesse caso absurdo, de estigmatização e desqualificação da população mais.